Fala galera, estou aqui para mais um vídeo de é rápido como baixar o Windows 10 de forma segura e diretamente do site da Microsoft certo? a gente vai acessar aqui o site da Microsoft a gente vai acessar o site da Microsoft é, baixar o Windows 10 certo? é esse primeiro link aqui baixar a imagem de Windows 10 arquivo ISO você vai fazer o seguinte aqui como eu tenho o Windows 10 instalado na minha máquina tá aparecendo essa opção aqui pra mim certo? mas você faz o seguinte você vai baixar o, a ferramenta né? é, agora clica faz o download salva a nossa pasta de preferência caso que eu já tenho aqui eu vou não salvar eu vou só acessar a pasta downloads tá aqui pronto foi baixado execute o programa e assim né para pedir permissões é, vai demorar um pouquinho certo aguarda depois de executado ele vai pedir ter você aceitar os termos de licença né? você pode ler aqui né? aceita demorou um, um pouco Pronto. como já tem um Windows 10, ele vai perguntar esse aqui atualizar este computador agora ou então criar uma mídia de instalação pendrive, dvd ou arquivo iso para o, outro computador, eu vou marcar essa opção aqui certo? e avança certo? no caso aqui eu, eu vou desmarcar essa opção no caso aqui eu vou definir qual idioma qual edição, no caso tem um Windows 10 a arquitetura, se é 32 ou 64, certo? Ou então ambas, que é tanto 32 como 64 bits. A minha que eu tenho aqui é ambas, no caso aqui, ela influencia no tamanho do, do arquivo, certo? É quase 8GB. vou escolher uma das opções aqui, escolher 32, você pode escolher a mais 5 no seu computador, vou escolher 32, clicar e avançar, certo? Aqui tá pedindo a opção de é, escolher uma unidade USB de 8GB Certo? No caso aqui eu não quero eu não quero criar um pendrive Eu quero baixar o arquivo, certo? Eu vou aqui só em arquivo ISO Certo? Eu posso baixar o arquivo e criar um pendrive bootável com outro programa Certo? Eu vou em avançar Eu vou escolher o caminho onde vai ser baixado Eu vou escolher aqui em... Documento mesmo, escolhi aqui o nome Windows teste é, Passa o um carro agora. Salvar, pronto. Agora vai fazer o download. Ok, agora é só aguardar o Windows 10. Vou fazer o download do arquivo. Tá quase terminando aqui já. já tá em 91 andamento. Pronto, depois de concluída o arquivo, é, vou encontrar tá aqui o ele diz o diretório que está o arquivo, certo? A ISO. E se eu quiser gravar aqui já um binário é bootável, clico aqui em abrir gravador de DVD, certo? Cada que eu concluir, pronto. É só isso. Agora vamos ver onde está o arquivo. aqui o arquivo que a gente fez, teste quase 3gb e 400 certo pronto, só isso, assim você tem uma, uma imagem do Windows 10 de sua preferência beleza? agora é só isso, até a próxima, tchau tchau